O vigésimo oitavo jogo desta edição. do Começa neste momento a decisão da Copa América 2021. De corredor com o Neymar, também mediante o momento. Lá por Danilo, a cunhinha vai na luta. Lucas Paquetá Luiz, eu falei em vários jogadores em foco no Brasil. Paquetá, é que, é que, é que há pouco tempo apenas ele e o Diego Martínez estrearam-se. O Everton assinou a falta de frete nosso Montiel. Lionel Scaloni, argentino de 43 anos, de Montiel posicionado mais atrás. Rodrigo de soltou no limite, Paredes vai lá para o chão. Doutor Martínez olha está em Messi. Messi no do Everton. Everton atrasou para Lucas Paquetá. E o Everton a mesma coisa. Nos o César Sampaio, que jogou com o Scaloni. Ele tocou para diante, Agora vai com o efeito, vai com o Everton, com a cunha, para a vida de 21. Parece o mesmo que foi o Everton. A Neymar, desmarcação da Reina não ele tentar ainda. A proteção do Roberto, este momento em que é assim, a condução levanta à procura da posição. De Richard, ascendente a grande área, Neymar para pé direito contra o adversário que era Tomendi. Paredes, uma simulação, perde para Paquetá. boa recuperação de Paquetá, tentando para, para dar um esticão em direção ao Luísa e o Casemiro muito bem a controlar e depois cai no jogador argentino. para dentro da grande área, vai devolver ao central da Atalanta. Amparo do meio de bola de Romero, tem aí. Agora tem dois adversários com o Richard Nassim junto, a Cassi, Depol, a triangulação. Vai regressar a Messi, o controle do homem foi preciso, Paquetá conseguiu afastar. Depol à frente dele. O di maria e o a, a tentar passar pelo adversário com a proteção. O Ceparinho, que tem estado em conflito, e o Rígido de Jamarão contra a Muralha, Sobrou para Lucas Paquetá, fica embaixo da bandeira. E até... este momento. Um, um, o Lá vai para o do lado por uh... ele faz lançamento longo para a desmarcação de Arreal-Di-Maria. Atenção, é perigo de Maria. Domina, picou e marcou. Sim, é mais minimizado porque ele está jogando num trio de centrais. E ao lado dele, do Brasil, que é onde está o Tiago Silva. Que ele tem mais problemas de reação no controle da profundidade. Que quando a linha do Brasil com o Tiago Silva fica um pouco mais vulnerável, aumentada tem mais problemas para acompanhar este tipo de lance. Depois uma má abordagem do Rema Bolis. Uma finalização muito boa, mas um lançamento propositadamente colocado para as costas do Thiago Griqueta, o o James, o Mas em dupla. Se consigo para diante agora, certa linha. Atenção. De... Estava, estava com os apoios mal direcionados, abordou muito mal o lance. A embrulhar-se com o adversário, mas muito bem Freda, a passar para o Paco depois um tiro. grande um área, de Maria, é atirou um contra a Maranhão Depois de ter sido expulso com o Chile. Depois daquele golpe no Tatame. Quando jogava com o Gabriel Zuz a extremo, portanto... A por Casemiro, Fred... e tipos que de podem soltar melhorar o Messi. Ainda tenta uma fita, ainda vai o Messi, atira para a Aliza. Atenção. Aí vai o Neymar, caia! O Messi tinha tido intervenção em todos eles, ou seja, e duas pré-assistências. Ou seja, dois duas... parques que tomam a dança para quem está, recuam um os passos de Embar, tira, a bola e no... O jogo pelo menos ganhou agora um ritmo mais frenético, um gol excelente de também... Mais um passo longo para a Real Di Maria, a Reina López ainda chegar primeiro, Di Maria! Este último gesto que ele vai fazer. Uma espécie de repriso, para dentro da grande guiana né? e a aberta na recebida de costas para a Aliza. Voltou-se, rematou a barriga, desviada no Cristiano, o seu cruzamento é bom para a zona de finalização. Cristiano, com vigilância, apertar a Marquinhos pela batida para um capseamento ao segundo poste. Aí está aí é o Casemiro que vai aparecer ao segundo poste, no esquerdo, mas é o golaço de Maria que dá vantagem à Argentina, que se justifica.